Fala Chiruzada, Até recentemente eu me deparei com dados levantados de um grande jogo que eu amo tanto que se chama Diablo Bem, talvez nem todo mundo saiba como essas informações foram para ali e como que essas informações são coletadas Informações do tipo, quantas vezes o principal chefe de mundo foi morto, quantas pessoas morreram tentando matar ele Então nós vamos falar sobre Big Data nos games, não perde essa, fica comigo no pisca na vinheta, bora Fala Chiruzada, aqui é o CEP de Jogo Muito Mal e vamos começar falando de Big Data na indústria de jogos, falando de como ele se originou, a partir de que momento que a indústria de jogos viu isso como uma necessidade e que precisava se tornar um destaque para que houvesse um crescimento da, tanto da internet e da popularização dos jogos online. Isso começou a ganhar destaque ali pelo ano de 2000. Desde então, a evolução da tecnologia e da coleta de dados, ela tem impulsionado o desenvolvimento dos jogos mais complexos e com maior interatividade, que é o que a gente vê constantemente, né? Os jogos mais complexos, maiores, e você nunca vê nada diminuir. As coisas só se expandem e aumentam cada vez mais, com mais informações e mais coisas acontecendo ao mesmo tempo. Inicialmente, a coleta de dados e jogos eletrônicos era limitado às informações básicas. Lembra? Pontuação do jogador, o tempo que a gente estava jogando, quantas vezes a gente morreu, coisas muito simples, né? Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Aí, conforme o tempo foi passando e viram-se as oportunidades e os ganhos de você ter essa interação em, com relação aos dados, de acordo com o tempo que foi passando, foi percebido a oportunidade que tinha nisso. Então, vamos conhecer mais sobre a experiência do nosso gamer. Então, começaram a colocar personalização de usuário, interação com outro jogador, variedades de atividades dentro do jogo. E o que, que isso traz? Isso traz características, traz perfil, traz padrões que as empresas com, começaram a conseguir identificar para tornar uma experiência mais imersiva, capturar, tentar aprender o máximo possível esses jogadores. <risos> mas ainda havia uma grande dificuldade em fazer isso, que a, a nossa tecnologia há 20 anos atrás era um pouco limitada. A análise de dados, ela começou a ficar mais sofisticada a partir que as empresas entenderam a importância disso, mas ainda era necessário uma evolução da própria tecnologia de análise do Big Data para que você conseguisse compilar esses dados que é fazer um entendimento deles de uma forma mais sofisticada e permitisse que os desenvolvedores de jogos e as empresas de análise de dados elas pudessem identificar esses padrões essas tendências em tempo real e isso acabou possibilitando dos jogos mais personalizados, mais adaptativos, que se ajustam ao perfil nosso e nossos comportamentos como jogadores dentro de um segmento dentro de um gênero. Além disso a utilização do Big Data, ela tem sido fundamental para melhorar a eficiência dos servidores de jogos prevenir problemas de lag, quedas de conexão, otimizar a experiência de usuário em geral, então tem a parte de conhecer o o usuário final conhecer o seu cliente, mas também tem o um lado interno, onde você tem um conhecimento de magnitude, né? De tamanho que você precisa comportar para atender o seu cliente. Atualmente, a atualização do Big Data na indústria dos jogos eletrônicos é uma prática que se tornou muito comum. E os jogos modernos aí, eles estão cada vez mais integrados à tecnologia de coleta e análise de dados para melhorar a experiência de nós jogadores. Basicamente, gente, a Big Data é uma abordagem para lidar com grandes quantidades de dados. Então, envolvendo a coleta, armazenamento e processamento e análise desses dados para você obter insights, informações úteis que te ajudam a tomar uma decisão e talvez ter uma mudança de percurso Curso de uma linha de pensamento. Como isso é feito? Né? Então, nos games, a coleta de dados ela pode ser feita aí por meio de Sensores, registros de evento, Interações de usuário E mais outros que eu vou falar pra vocês Assim que eu pedir Pra que vocês me ajudem com os meus dados Então se vocês estão achando legal As informações aí sobre o Big Data Ligado a games Deixa esse like, se inscreve aqui no canal Chiru, E deixa um comentário Pra me dizer o que que tá achando De eu trazer assuntos assim Pro mundo dos games, onde a gente dá essa abordagem Mais do lado game, pros lados dos jogos Deixa um comentário aí também se você puder contribuir com essa análise Com esse pensamento Como é que você acha que essas grandes empresas Trabalham nesse sentido E hoje eu tenho certeza que o conteúdo está muito legal Vamos fazer essa gentileza para mim Clicar aí no likezinho Se inscrever aqui no canal Para não perder conteúdos assim Obrigado de coração Então voltando para o que nós estávamos falando Da forma de coletar dados Basicamente esses dados Eles são todos postos dentro de uma caixinha então você tá vendo lá um monte de coisa emaranhada, só que existe ali partes que podem ser distribuídas e escaláveis. Então os bancos de dados, que são essas caixinhas, eles conseguem lidar com essa quantidade de informações, cara, como a gente lida com em processar um pacote de Doritos. E o que, que é feito né, no Big Data? Depois que você tem essas coisas mais estruturadas de forma ágil dentro da sua caixinha, acontece a mineração de dados, onde você começa a coletar esses dados e aí tem umas máquinas que já são treinadas para captar capturar aqueles dados lá e fazer uma análise estatística, separando já essas informações para vocês. Isso é algo que é evolutivo, né? Então essas coisas elas estão prontas hoje, mas vieram evoluindo aí nos últimos 20 anos e hoje é tudo muito mais prático devido a estar pronto. Mas se fosse fazer isso do zero novamente, a complexidade é muito grande. Isso que eu tô falando para vocês é realmente porque o tempo, ele melhora tudo. E o mais importante, tá? Essa coleta de dados nos games, ela tem que ser sempre feita de forma, cara, ética e transparente, respeitando a privacidade dos usuários, cumprindo todas as normas de proteção de dados e lembrando que isso tudo você deveria saber. Porque provavelmente tá naquele monte de letrinha lá que você deu um ok e nem leu a utilização dos seus dados. Tá naquele contrato quando você criou a sua conta ou quando ele se renovou com novas diretrizes e a gente não faz nem ideia do que é. Uma foi? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei complicado isso, né? Mas enfim, a gente talvez vai continuar a não lendo esses contratos gigantes, eu acho essa abordagem e contratual muito complicada para o usuário final, sabe? Eu espero que isso um dia mude, é um, é um desabafo. Então, quais são esses tipos de coleta de dados que nós temos? Então, primeiro, registro de eventos que são os dados gerados com eventos que ocorrem dentro do jogo, como ações dos jogadores, combate interação com o ambiente e outros jogadores. Então, tudo que acontece ali vai gerar um dado que tá vinculado a você e isso vai ser guardado em um local, numa pastinha separada lá Dentro da nossa caixa que tá toda organizada Depois nós temos os arquivos de Log, que são dados gerados pelos Arquivos de registro de atividade do próprio Jogo, lá eles registram as informações Sobre o desempenho, erros e outras Atividades que fazem parte Do sistema, depois nós temos a Parte de sensores, que são os dados Gerados por sensores do jogo, como os Controles de movimento, acelerômetro, Outros sensores que medem a atividade Física dos jogadores, é, por exemplo aquele, Aqueles negócios do Do Wii do PS5. Aí nós temos coleta por parte de comportamento do usuário. Dois mil anos depois... Temos coleta por parte do nosso comportamento, onde os dados gerados pelas interações que nós fazemos dentro dos jogos, incluindo as informações sobre o tempo de jogo, o nosso comportamento e as nossas preferências e hábitos do que nós fazemos lá dentro. E depois nós temos a comunidade online, né que são informações dadas no momento que a gente interage com a comunidade online e junto com os fóruns, redes sociais e outros canais de comunicação, que muitas empresas levam isso a sério e outras... É, enfim <risos> Daí depois Nós temos também a parte de análise de dados externos Que são dados coletados a partir de fontes externas Como demográficos, informações de mercado E outras fontes de dados Que podem ser relevantes Para análise do jogo O jogo que eu falei e os dados dele Estão nesse vídeo aqui aqui deste card se vocês quiserem ver um exemplo do potencial de um Big Data bem estruturado de uma grande empresa cliquem aqui nesse vídeo e deem uma olhada deixa o like lá pelo amor de Deus deixa o like naquele vídeo também tá bom e se inscreve aqui no canal gente se inscreve para somar comigo para a gente trazer informação assim massa um conteúdo bem diferente relacionado a game Obrigado aí pelo seu tempo até a próxima Fui.